O que é isso? O que é isso? O que é isso? O é isso? é isso? O que é passou velho, me mani, mani da isso a te venho De mani arreste, Aí você riga o gerador, o gerador, tudo para o cara disso lá o peixodo diogo, 5 lentes, ah, não é se não lente, ah, que de? Isem estar de polícia, a manter isso no curvio, para não criar viário, para de aí galera preta. É a área ézgai os vizinhos são, a ter que a a muito legal, muito legal isso. Mas é. é. eu sinto é uh, de De é as letras, que jornal sub. Já? Pois, é É visas, ela não espiu registrado, é a sala. É a sí, sala. É a É a É a sala. É a sala. É a sala. É Ka katru gado, e aí, a e Ja, Klaus, salve. Dobrday, tai, cīts, lai staks gaidā. Kausaties, kurš jūs uz ugundzgrei, ka es tagad tieši ne atbrīvojas, mēs apārunām lietas. Būtība manē, kur kafija paliekus, vasste papīri, ado žurnāli, ā, būtu jūs o que é isso? O que é O que é isso? O que é isso? é O é O é O é O é O é O é O é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 Paklou-se espalhava, tu aíz me goraia, maluza, shorpi. Já vai, Ai, vai, tá Tam līdzīgi, tā, e já o Zemes se não os lábito nei, assim tei também o zem o caso que aí é o mistério, só o zame mani Latvia, Latvia, o mas não Drosíba, mm -hmm. Gimenes, Casaca Specks, um visal latviano de Drosíba, Tica e os aíses, um yeah. neviano nozezíba não é nevita, neviana, yeah. visi copa, ja aíses argia, auns argia, aíses aze, auns scouti, gaídas, vis, um outro, que é páginas, mas que é capés, páginas, pádores, sabiníba, como, como é o nevista, pioneiro, está aí a aíses argia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 está aí Latvia Latvia Latvia monsaro que está patronas a sério para o metriu é o snack polícia o truque não, não é nada, não é nada, não é nada, é nada, não é que não não nada, nada, não é é nada, não é nada, não Aí nada, não é nada, não não não Uh, uh, o que uh, uh, é isso? Eu sou o e Likumam. que é isso? O que é isso? O é que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 o ar parado, já não dá, até esta parada, mas se tiver outro ano, outro ano para a Páscoa e tudo, a tam de já vira, aizsargi, kas aizsargi bija, i a cada aí sargi, caso aí sargi bia e e tam de ti ari bielegional, tam de primeiro se casiz ved aí sargos, primeiro, são ti a casiz neas pret comunistas, ti é primeiro a obia quando um saveni, mas já viso saskaiti, só que a viso saraxti, o papel de se o museu passivei aí no o devei, Latvia mm. laika bija man que três uma coisa que Gudrak's uma coisa que é uma coisa que é uma coisa que é Tā coisa que é uma coisa que é uma coisa que é uma coisa que é uma coisa que é uma coisa que é uma coisa que é uma coisa que muito ruim nas. Vem que visite já é está. Nós já, tá, tem tirar aí sapo até, vai né? Cê cai, muda um milhão e usou um milhões não. Bilhete de a bet, não. 2 é Não, não o tam de je sai pareis para tei, cobra o cimento cheio e nisprou é um pez dei nesgadeu que tu está sana sana aks vai coitam nesiga, je busi zniciba, o, te sao zemi, nes neda bui, vêste, neda bui, cozinho é. vêd como mms dareit, passa que mms. mo mes catriso sao puse plesa mesmo, lucasita e vistela canelaime, sabrota é a vaine, nao vênko opus, eu vênko ne burt, vaine, tadare já zem nikt, tad patka īdnā na pusas gāja iekšā brauca iekšā un cīnies par brīvu Latviju. A yeah, yeah, yeah, yeah. šodien mums nav, mums šodien ir izzīvošanās stambri, kad mēs musus O Un dzīvs mm. vēl tālāk nabedzī. Yeah. to var redzēt arī šodien kā tur vakar kā es pa televīzoru skaidāju. Tur pusmiljonus krējot 200 kilometru stundā <todik> brauc un sai <pusmiljons, todik> nu tu nav nekas tā Saproties, vai ne? nu, nu curi musu curi musu zelz alcaadam tesei para o governo me ensinei que o inglês zelto curi briva latvia curi raíssar ge ensinei-te-me não nunca até da luz ensinei no inglês há pia praça cabul raíssar ge há pia praça zelto o raíssar ge marina salva salva salva tagateou varuna tores zinaios vitateou daus zinais raíssar ge marina o da troda sazem bet cadaí passumi nunca vai a Vēstī tas saraksts zigdaus izniceratī un kādi kuri saņēmuš šītos īpašumus, kurus sāmai nomainīsu savus ar svēdību, Andri un tito te, uh, kā sakā, Nagli un visiem tā tam līdzīgi. Ot, ar repsi un visiem. Tie visi jāties. Viņi vi jāties. Lūdzu, davai sākiet ja ar šito te jau senesam. Pa Par kādiem īpašumiem tei... mūsu pašu īpašumiem. Personīgi mūsu pašu me para aí para visu latviês visu é Kas volta aí já visu é de volta aí caso de citem crime não é pietikzemes não não pietik citar este vieta é muito sairak kawaii glúz e não gripa não é estrada para latviês não gripa estrada quando é também é kawaii te eu ir vai par parmeia Tu aires que irá o teu que a satlai, te parados. Shota não volta, tu indo a mais te aí excursi de não é uma coisa não sei se eu tā sei se eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não sei man eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não sei se não sei se não sei se eu não sei não se e būs celebra o casaco musya que celebra o trubus casaco muso o gavasvanagi um vício das notas de até quando deu desse outro aí o tite não nosu quato amlizige pezdei desagada o tite vinha não a briva Dei de estreia a setor, tá gada, já o saca os sete, não? E pa, o chumus não é adgriza, não? não é adgriza, Então, Não, Não, Não, Não, Não, Tá feito que o <laughs> uh, bez muito <mūsu> sadarbības bem, <laughs> pilhinho e vai caso nenhum acontece, né? Já tā viena valo, já havia na não é nevar, tá o